Olá, minhas amigas. Vamos treinar a barriga. Isso. Vamos lá, minhas guerreiras. Deitando. Basta colocar ambas as pernas em contato com o banco, assim, como minha mãe colocou. Vai posicionar os braços atrás e agora vai tocar os joelhos com os braços. Vai lá, com as mãos. Isso. Um. Conta alto. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco, cinco Seis Seis, vamos embora Sete Isso Oito Isso Nove Isso Dez Isso Onze Vamos embora Doze Isso Treze Vai Quatorze Isso Quinze Isso Dezesseis vai 17 vai 18 vai 19 vai continua 20 isso levanta essas costas 21 isso para com 23 22 isso 23 puxa agora o banco que você puxou e jogou ele lá para trás foi então puxa ele Puxa, isso, puxa mais, isso, puxa bem próximo, coloca agora a perna ali. vai lá, coloca a perna, isso, não, uhum. puxa demais. mais, isso, puxa mais, puxa mais que você que chega, tem que aqui você tem que chegar para lá, vai, isso, vai, isso, vai mais, mais, isso, agora põe o pé no banco para ele não escorregar, isso é outra coisa que vocês devem fazer sempre. O banco escorregou, a cadeira escorregou, vocês ajeitam, tá bom? Tá bom. Vamos lá, descansou, põe a mão lá atrás. Vai! Um. Dois. Isso. Três. Bora. Quatro. Isso. Cinco. Vai. Seis. Isso. Sete. Levanta suas -se costas. Oito. Isso. Nove, isso dez, vai onze, doze, isso treze, força bem a barriga, vai quatorze, isso, não empurra, quinze, ele vai, é dezesseis, isso, 17. isso, dezoito, isso, 19. isso. Vinte Vambora Ai, deixa. Puxa, puxa o banco Isso, ele só está escorregando porque você está forçando botar, a perna Mas se botar um... não vale não Continua porque está forçando a perna no banco Se não forçar a perna no banco, aí ele não escorrega Vai lá, botou Põe ele em cima do... isso, isso Vambora É só não forçar e empurrar a perna Esse é outro detalhe, minhas guerreiras que vocês não podem fazer, empurrar o banco, é só levantar o tronco, vamos lá, já descansou, vai, não empurra, isso, vai, dois, isso, é o tronco, Três. isso, levanta, quatro, isso, estica Cinco. o braço lá atrás, isso, seis, vamos 7. isso, 8. vamos 9. nove, lá atrás, 10. Vambora. 11. Isso. Lá atrás. 12. Ninguém falou que ia ser fácil. 13. Vambora. 14. Lá atrás. 15. Lá atrás. 16. Lá atrás. Vambora. 17. Isso. 18. Vambora. 19. Isso. 20. Vambora. 21. Vamos embora. 22. Isso. 23. Isso. 24. Isso. Continua. 25. Vai. 26. Vamos embora. 27. Vamos embora. 28. Isso. 29. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. 30. Isso, lá em cima, levanta 31, essas costas. Levanta essas costas. 12, Isso. Bora. 33. Isso. 34. Força essa barriga. 35. Força a barriga. 36. Isso. 37. Força essa barriga. Vai. 38. Isso. 39. Força, força. Isso. 40. Isso. Relaxa. Vai. Descansa. Descansa. Vai. Isso. A Sente. Já tá É, isso aí. Vai. Assim tem que ser, fica. Relaxa. Vamos lá. Prepara, já posiciona o banco Põe o banco aí em cima para nos conectar Isso Vamos dar um tapa no cabelo Isso põe, põe Chega mais perto do banco você. você, isso, chega mais perto Isso Isso Vamos lá Vai Estica os braços atrás Isso Vai Um Alto, não joga a pedra. só a barriga, vai. Três. Isso. Quatro. Força. Cinco. Força. Seis. Força. Sete. Força. Oito. Isso. Aí. Vamos embora, oito, oito, nove, vai. Dez. Isso, não desiste oito. não, joga o braço lá atrás. Doze. Lá atrás o braço. Treze. Isso. 14. Vamos embora. 15. Vai até onde não der, vai. 16. Ainda dá. Vamos 17. Ainda dá, não chora 18, não. 18. Isso. 19. Isso. 20. Relaxa. Relaxa. Isso, relaxa. Vamos embora que ainda não deu tempo. Relaxa, descansa. Isso. Tá sentindo bem? Tô, chega, tô precisando tudo, do É isso aí, tá toda dolorida. E detalhe, você só fez 6 minutos de treinamento. Aí, minhas guerreiras, isso é para provar que o treinamento, quando bem feito, dá resultado. E o resultado você já sente de imediato. É, ainda vai querer ficar comendo doce? Vai querer ficar comendo chocolate? Não. É isso aí. para sofrer assim? Aí, tá pronto. Vamos embora, descansa. É isso aí, minha guerreira. Tem esse negócio, fala pra minha mãe: não coma doce, relaxa, não faça isso, não adianta, vai lá escondida na geladeira e pega. Até agora tá sofrendo. Vambora, põe a... isso, travou, isso, e tá difícil aí a coisa, hein? Vambora, mãozinha lá atrás, mãozinha lá atrás, pressão, vem, sobe, um, isso, com força, com raiva, raiva. 3, isso, 4 força. Cinco, isso, seis, isso, sete, força. Oito, desce a mão atrás, 8, as duas 8, mãos 8, separadas. Isso, 10, vambora. Você levanta, não pode para mim. Não. vambora. 11, Vai, 11, para de rir. Vai, três, para de rir. Vambora, 14, isso. 15, Já está terminando Só 16, falta mais uma sequência Vai 17 Isso 18 Isso 19 Isso 20 Desce desce o braço Vamos embora 21. 21 Isso 22. 22 Levanta essas costas 23 Levanta essas costas 24 Vamos embora 25 Isso Descansa Descansa Que só falta uma Para gente finalizar isso, já fica assim. Tá sentindo bem? motor? Vou, vou ficar já com os pés assim. É, porque já não dá nem mais pra tirar, né? É isso aí. Vai ficar Tra com os pés assim. Vamos embora. É, até os braços, então. É, mas é para trabalhar a barriga, pés, não é a tá? tá tudo durinho. É, durinha aqui. Oh, tá mais ou menos, tá, tá. mais ou professor. Vamos embora. Tá, tá, tá, tá. Prepara. Mão atrás. Puxou. Foi. Um. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, desce lá, desce lá, bora, quatro, lá atrás, cinco, abre as mãos, seis, isso, toca, sobe, sobe o corpo, seis, Vamos embora 7. Vamos embora 8. Vamos embora 9. Desce lá atrás, lá atrás, sobe com força. Isso. 11. Vamos 12. Vamos 13. Vamos embora força. 14. Força, força lá em cima. Isso. Vai. 16. Vamos embora 17. Levanta, levanta esse 18. Força. 19. Vamos embora. 20, dá, dá mais uma, dá mais uma, vambora, vambora, para, para, vambora, vai, vai, 20, vambora, 21, desce lá atrás, 22, vambora, só essa, vai, 23, foi, 24, já não tá fazendo mais nada, já matou, já, já foi, é isso aí, mais um treinamento concluído com a minha mãe Fez esse treinamento, sentiu bem, dá um no visual, ajeita esse cabelo, não fica com essa cara de choro. Olha essa fez até carinha de choro, tá tudo alto aqui. É, não é, adianta é, é, tá bonito, é importante que você importante, fez o treinamento. Manda um beijo para suas amigas. Minhas amigas, tchau. Muito, Muito obrigado Muito obrigada. e até o nosso próximo encontro.